Temos essa videoaula com essa ótica aqui de 8 mm, ok? Ela tem aproximadamente, se você for aqui, ó, é quase um ângulo reto, né? Ela quase não tem ângulo com relação à sua frontal, ou a sua face, ou a sua distal, ok? Está protegida com uma flanela, não se afeta muito são dois tipos de mortes, uma grande né, para serviços brutos e essa pequena aqui para a ótica, né? não precisa de mais do que isso, mas vamos falar aqui sobre a lente de safira ou a lente distal ou a lente protetora, como retirar essa lente, como substituir, ok? Vou dar uma pausa para pegar as ferramentas que utilizaremos nesta informação. Jamais, em condição nenhuma, faça esse tipo de coisa conforme esta imagem, ok? Ali, se você prendeu, não prendi com força, né? apenas um exemplo, ocasionará ranhuras, amassamentos, dependendo da força que o indivíduo inserça aí, ou às vezes até um, um acidente, né? a, a manivela da... da, da a peça esteja posicionada e você dá um esbarrão e acaba de apertar, porque essa parte aí também é sensível, né? Ela é um pouco rígida, mas é sensível e é justamente aí onde tem todos os contornos da fibra óptica, as conexões entre as lentes, entre, entre a inversora, todo o conjunto óptico, que é uma das partes mais caras da óptica, está aí. Né? Danificou isso aí, o prejuízo é grande. Põe a borracha, põe a flanela, não aperte muito. Essas são as condições de você não causar danos à ótica. A priori, o que, que eu quero que vocês enxerguem? Bem aqui, ó, bem nessa lateral, bem nessa lateralzinha. Deixa eu ver se consigo pegar um foco bom. Isso. Bem aqui, senhores, ó, bem aqui nessa extremidade, essa extremidade, ó, todo esse derredor. observa bem. Aqui, senhores, observem, aqui, essa, é, é, é este pontinho aqui, ó, esses do, dois espaços aqui, aqui é o sistema da fibra ótica, né.